Oi, pessoal, estamos gravando mais uma vez uma conversa super descontraída aqui entre eu e a Priscila, que é, vocês já devem estar conhecendo aqui do nosso canal, mas é uma historiadora que sempre que eu converso com ela eu aprendo muito, porque ela também é empresária do setor de turismo e é uma tradutora de muita coisa que a gente pensa que conhece do Brasil, mas no fundo a gente vê que não conhece. E eu estava aqui conversando com ela sobre é, uma uma ideia que eu venho desenvolvendo há uns anos e acho que agora, na, no momento da quarentena, é o momento mais oportuno que eu já tive para tirar ela do papel de vez, né? que é essa ideia de uma associação virtual de empreendedorismo intermediada ou acelerada pela pela gamificação, né? então o tema da, da conversa de hoje com a Priscila é sobre a história da nossa da nossa cultura de informalidade no Brasil essa cultura que é vamos dizer assim a nossa cara é algo que que o mundo é, é, é, é, Reconhece do brasileiro esse, esse, essa característica, tanto para o negativo como no positivo. Eu coloquei o negativo primeiro nesse caso, porque nos negócios a gente tem essa, essa leitura de informalidade como algo é, negativo. né? Mas antes da gente começar a conversa, só pedir para você lembrar de curtir esse vídeo, de assinar esse canal. É, e dar uma olhadinha no formulário de inscrição para saber como participar desse projeto, desse, desse grupo que a gente está formando e ficar nessa entrevista até o final para você entender as oportunidades que a gente pode estar tá, é, gerando aqui com esse, com esse trabalho. Então, vamos lá. Oi, Priscila. Tudo bom? É um prazer estar de volta aqui. Rodrigo falando com você e alcançando todas as pessoas que nos assistem é realmente a ideia de uma associação de empreendedorismo virtual vai poder atender pessoas do Brasil inteiro que talvez passam, passem pelo mesmo drama que a gente passa no dia a dia dramas e vitórias porque nenhum empreendedor seria assado masoquista o suficiente para se manter é, em negócios se não houvessem essas vitórias e sobre essa informalidade, né? Talvez é uma das nossas, um dos nossos piores defeitos, mas também uma das nossas melhores qualidades. Uhum. Uma vez eu ouvi isso de uma pessoa que eu achei muito engraçado e eu concordei na hora com ela, que o meu maior defeito era ser cabeça dura, mas a minha maior qualidade era ser uhum. cabeça dura. Uhum. Porque a gente vai persistindo no ideal, né? A gente briga pelo que a gente sonha. Talvez o sonho não seja o sonho do nosso tamanho, digo, tanto para maior quanto para menor. A gente demora para encontrar um sonho do nosso tamanho e, e, e escalonar esse sonho também é bem, bem complicado. E, às vezes, o problema está na informalidade. Tá? É, essa informalidade ela pode ser gerada por milhões de motivos, tanto no que a gente chama de negócio em si, na pessoa jurídica, quanto na nossa formação como pessoa física. Uhum. É, muito dessa informalidade gente, o é que, que vocês não sabem né, quem está assistindo agora é que eu e o Rodrigo a gente fica conversando uma hora e meia antes para uhum. poder chegar até esse ponto que a gente está chegando agora uhum. mas uma coisa que a gente constatou no nosso papo é que muito dessa informalidade também depende da de onde você é criado então eu como historiadora eu trabalho muito com memória e existem as memórias coletivas e memórias individuais o meio que nós vivemos é um formador dessas nossas memórias. Uhum. Seja o um meio doméstico, aquilo que os nossos pais nos contam, e a gente coloca isso como uma memória, como uma realidade nossa, como é, algo que você não vivenciou, mas você tem uma recordação afetiva sobre ela. É, exemplo, né? meu pai é, vivenciou o acidente da Serra das Araras na década de 60. Eu não era nem nascida, uhum. mas até hoje eu tenho medo de descer a Serra das Araras por tanto que ele falava. Portanto, né? ele mencionava aquilo como algo marcante na vida dele. É, eu nunca vi nada lá, nunca vi nenhum acidente, não era para eu ter esse medo. Tá? Uhum. Então, é só para que a gente tenha uma noção de como essas memórias vão se formando. É, e as nossas memórias individuais também. Sabe aquele jeitinho brasileiro? A gente vai fazer uma coisa que a gente não estava tão bem preparado para fazer e deu certo. E é a famosa a time que está ganhando não se mexe. Uhum, então, é. se de maneira informal eu conseguir fazer dar certo, eu vou continuar fazendo assim. Quando me exigirem algo mais formal, eu vou estar é, atendendo as necessidades. Se eu sou capaz de fazer outras coisas antes, na hora que chegar lá no vamos ver, na hora que chegar em é, uma exigência mais formal, eu vou estar conseguindo me adaptar a isso só que muitas vezes é, nessa informalidade também a gente esbarra com um problema que é a burocratização contratos leis que a gente se sente também quando é muita coisa formal é uma insegurança em arriscar porque a gente não sabe se vai atender não sabe se vai conseguir preencher todos esses requisitos uhum. então Primeiro, né, a gente precisa separar a nossa informalidade de pessoa física para pessoa jurídica. Eu, com os meus amigos, pessoa física, ótimo, posso ser super informal, é, posso, mas eu, como pessoa jurídica, eu estou sustentando uma imagem de uma empresa. Uhum. Se ela comete falhas por conta da sua informalidade, muitas vezes isso vai estar associado à sua marca e as pessoas vão falar eu gosto muito dela, mas eu não vou contratar. Porque eu preciso de mais garantia para esse negócio que é mais arriscado. É, para outros negócios menores eu chamo, porque não corre o risco de eu perder tanto. Então, talvez, a gente perca a oportunidade por não enxergar essa informalidade como uma fraqueza. Aham. Eu enxergo a informalidade como uma potencialidade, A na questão da capacidade criativa. Uhum. Quando a gente não tem essas estruturas... É, pré-moldadas para a gente seguir, ah, eu tenho que seguir aquele contrato à risca, eu tenho uma capacidade criativa, de na hora que estou botando a mão na massa, descobrir ali algumas outras coisas que eu posso fazer, que num primeiro momento nem o cliente pediu e nem eu imaginava que eu poderia fazer, É só quando chegou ali naquele momento mesmo a gente pode dobrar isso, mas também é, ela acaba... Sendo um problema, porque às vezes, nessa questão criativa, a gente tenta colocar a mão onde não consegue alcançar, e isso atrapalha e desanda todo o negócio. É verdade. Talvez, e aí falando essa questão do ambiente, <risos> que um fenômeno que está acontecendo, está deixando nós cariocas assim, com o coração na mão, é que a gente sempre pôde, aí desculpa os paulistas que estão ouvindo isso, ridicularizar o carnaval de São Paulo. Uhum. né ah, porque o carnaval do Rio acho é o espetáculo da terra, aquela coisa toda. Uhum. A gente tem a escola de samba, a gente tem o bloco. A escola, que é uma coisa, digamos, mais formal, porque tem tempo de passar na passarela, tem é, música, tem bateria, tem critério de julgamento, São Paulo realmente não conseguiu chegar ao do Rio de Janeiro nesse sentido. Uhum. Mas o bloco de carnaval, que é super informal, o paulista conseguiu superar o carioca. Hoje, esse ano, pela primeira vez, o destino mais procurado do Brasil no Carnaval foi São Paulo. Uhum. Como assim, gente? São Paulo ficava vazia durante o Carnaval. Sim. Né? Ninguém ia, todo mundo saía de São Paulo durante o Carnaval. Uhum. E os caras simplesmente pegaram um bloco, que é uma característica tão grande aqui do Rio, e que muitas vezes, por ser informal, não ter uma corda, não ter um custo alto, Fez a grande concorrência com Salvador atrair mais público para cá, porque sempre com essa disputa entre Rio e Salvador, é a dessa da questão do melhor carnaval do Rio de Janeiro, como se em Recife não tivesse um super carnaval, como uhum. se ouro preto não tivesse um super carnaval. Mas na busca dos turistas, aquilo que se tem de imagem para fora, a gente sempre viu esse fenômeno de disputa. E aí vem uhum. o paulista e puf, dá uma banda nos dois estados, né, nas duas uhum. cidades. São Paulo ficou como o primeiro destino esse ano no Carnaval, o Rio em segundo, Salvador em terceiro. Uhum. Cada um dos lugares está é, fazendo movimentações para mudar isso. Em Salvador, a gente está vendo a informalização, uhum. porque se existir uma corda, se existir um custo um e uma camiseta que vai deixar você brincar nesse Carnaval com segurança, hoje eles estão abrindo mão disso, quer dizer, gerando uma informalidade, qualquer roupa serve, Qualquer espaço serve, qualquer pessoa entra, mas é, é, para poder estar atraindo pessoas, está aqui em São Paulo, fazer uma boa prestação de serviço, ter uma boa evacuação das ruas, é, ter uma estrutura de banheiro, lá, lá. os blocos claramente dizendo o que estão falando, está atraindo as pessoas para lá, porque, a ah, qual é o problema do bloco do Rio? A insegurança. Uhum. Então, é, é... São Paulo pega a nossa criatividade, coloca uhum. dentro da formalidade deles e consegue muitas vezes atrair mais público por isso. Eu Sim. já cansei de participar de eventos aqui no Rio, que a empresa organizadora do evento era uma empresa de São Paulo, não era uma empresa carioca. Uhum. Por quê? O prestador, é. aquele que tem contato direto com o cliente, esse que está lá com sorriso no rosto, é o carioca. Uhum. Mas o cara que está preenchendo planilha para nada dar errado e otimizando toda a estrutura do evento é o paulista. Ô, Priscila, então, moral da história, assim, eu acho que você conseguiu tocar num ponto que a gente conseguiu ganhar, ganhar muito tempo, avançar muitas sinapses nessa sacada que você trouxe. Mas a moral da história é, até para ser informal, <risos> tem que ter um método, né? Até para ser informal, se você, é, se você quiser ser, bombar com isso, né? se você quiser é, fazer bem, até para ser informal precisa de forma, precisa de método, precisa de estrutura, né? E, e, e, e na verdade, é, se você consegue fazer isso, consegue juntar as duas coisas, aí você é um sucesso total, né? Assim, uma cidade que, como você falou, não tinha essa tradição, né? É, e, e de repente é, conquistou isso, né? Conquistou, roubou a cena do carnaval brasileiro, podemos dizer, né? porque conseguiu é, trazer a, a, o espírito informal para um, um ambiente é, com, com formas né, que, que permitem né, a, curtir, a gente curtir a informalidade, mas também com segurança e tal, porque senão... É, a informalidade demais traz traz esses riscos, né? Esse esse tipo de situação onde a exposição é muito grande e, e o risco é muito alto, né? Vamos, qual é o preço de você passar é, é, é, conviver com esse risco da insegurança num momento tão sério da história do Rio, né? Às vezes é vida ou morte, então a pessoa é, não, não vai pagar para viver uma situação é. dessa, né? Mas é, Priscila, então assim, o que, que a gente consegue extrair desse exemplo desse que eu, eu diria ser assim, é um exemplo econômico bem substantivo né a gente está falando do maior evento turístico do Brasil né do maior vamos dizer assim maior produto turístico do Brasil é um dos maiores produtos da economia criativa do mundo é, eu é, é, gosto de citar esse cara sempre que possível Domênico de que é um italiano, e que ele tem um livro grossão, que chama O Futuro Chegou, onde ele fala dos modelos do, do mundo inteiro, os modelos é, de sociedade que, que aconteceram em toda a história do, do mundo. E, e ele cita o carnaval carioca como o maior, é, o maior produto da economia criativa no mundo. Porque realmente, se você olhar de perto aquilo ali, meu Deus, a criatividade investida, para você ter um, um evento de, de poucos dias, é o ano inteiro de, de, de, de é, incubação daquela... Preparação. É, de preparação para aquele, aquele evento. Então, assim, é, o, o, o Carnaval Carioca é um produto internacional. A gente está cansado de ver né, atores de Hollywood virem passar o Carnaval no Rio, porque é simplesmente imperdível. Né? É, o o acompanhar esse espetáculo e toda a, a, a fertilidade que existe nesse evento, assim, eu vejo que para esses países é, muito frios, às vezes os britânicos, por exemplo, amam é, vir ao Rio nesse período, até porque o Brasil está quente, lá está frio e tal, então, é, para eles, assim, para o pessoal da arte lá fora, é muito bom ver o Brasil porque eles, eles fertilizam muito a, a, a, as obras, a, a criatividade deles também, né? E aí é isso que São Paulo veio e roubou a cena é, por, por conseguir equilibrar a, a informalidade dentro de uma estrutura formal, né? Mais mais estável. E o que que a gente pode tirar de lição dessa desse caso que, que você está falando assim e principalmente onde a gente aonde a gente se vê como país como como nação é, é, por, é, como assim é, definidos por esse por esse jogo né? porque a gente pode olhar percebendo é, o mundo inteiro que a gente certamente não está do lado mais formal do mundo né a gente não está... do se tivesse uma divisão assim, a gente com certeza não estaria entre o, entre o, do lado mais, mais forma, formalizado, da, do lado das economias ou dos, das culturas mais formais. A gente está mais num, num, num, no, do lado informal. Existe relação entre é, informalidade e subdesenvolvimento? Qual, qual é a sua opinião sobre isso? Ou será que talvez é, é, a, a, a informalidade pode também como São Paulo conseguiu agora, atrair recursos? pode Isso pode ser uma força ou uma fraqueza na, na nossa economia? Até que ponto você acha? Olha, eu acho que assim a informalidade na cultura, no, no jeito de ser, né, no que a gente chama de pessoa física, ou aquele serviço que é entregue a, a, a pessoa física, ela é algo benéfico, positivo, tá? Foi, eu, eu tive um turista alemão que ele veio me perguntar assim, antes da Copa, Priscila, vai vai dar certo? Aí eu virei para ele e perguntei, você está me perguntando se vai dar certo ou se você está me perguntando se vai ficar tudo pronto? Aí ele, não é a mesma coisa? Eu falei é que não. Não vai ficar tudo pronto, vai dar errado, milhões de obras, mas vai dar certo, né? Porque a gente vai compensar no sorriso. Então, essa informalidade faz com que, mesmo dentro dos problemas que nós temos por ser um país em desenvolvimento, dificuldades de recursos ou uma burocratização, corrupção, que atrapalham a chegada desses recursos aonde eles deveriam chegar para funcionar, é uma compensação, tá? porque a gente pega um limão e faz a limonada. É o famoso jeitinho brasileiro, eu não gosto de usar esse termo só para quando estou passando a perna, não. É, é tipo, a galera quer uma gaiver, né? A gente pega um negócio que está muito ruim e transforma numa parada linda. E essa informalidade é uma das coisas benéficas da personalidade do brasileiro. Pode ser aí, nesse caso, baiano, pode ser o carioca, pode ser o paulista, pode ser o paraense, pode ser o, o, o recifense. Todos têm um sorriso no rosto, uma brincadeira. É aquela coisa, né? O perco amigo, mas não perco a piada. Uhum. Que faz com que a gente consiga driblar certas dificuldades para fazer um negócio dar certo. Tá? Uhum. Então, nesse sentido, a informalidade é muito boa, muito positiva. É um tempinho. E a única coisa que eu tenho é como, se não nesse caso, as pessoas têm vergonha de monetizar isso. Parece que ganhar dinheiro com cultura, parece que ganhar dinheiro com um sorriso é um crime. Eu passo muito por isso, né? Assim que eu comecei há 11 anos atrás, as pessoas falavam assim, você vai vender história? Como se tivesse um defeito mecânico. Né? Como assim você vai cobrar para falar para as pessoas naquele ambiente? Uhum. Desculpa, eu tenho conta para pagar. Né? Uhum. Então, e quando você monetiza isso, você é visto como medíocre. Porque uhum. quanto custa o seu poema? Se você coloca pouco dinheiro, cobrando pouco dinheiro pelo seu poema, você é um poeta medíocre, porque o seu poema não vale nada. Se você não coloca dinheiro nenhum, você é um grande poeta porque você está aí pela, pelas artes. Mas aí ele está passando fome, não vai ser um grande poeta. Uhum. Então, a gente precisa ter um certo cuidado é, é, em relação à, à informalidade criativa na cultura positiva, sim, porque aumenta a nossa capacidade criativa, porém a gente precisa parar de ter vergonha de ganhar dinheiro com isso. Uhum. E aí entra a questão da formalidade. Uhum. Aí entra a questão do mercado, entra a questão da pessoa jurídica. Uhum. Ser informal prejudica muito a economia do nosso país. Porque uhum. vamos parar para pensar, se eu tenho hoje 20 mil pessoas trabalhando de maneira informal no Rio de Janeiro, e esse número é muito maior, uhum. são 20 mil pessoas sem pagar impostos para sua própria seguridade social e também para a manutenção da seguridade como um todo. O Sistema uhum. Único de Saúde, por exemplo. tá? Algumas coisas atrapalham? Sim, exemplo, eu, Priscila, não vou conseguir receber o, o auxílio do governo de 600 reais. Eu somei, mas eu ultrapasso pelas notas fiscais que eu emiti no ano de 2018, é, o teto máximo de arrecadação de impostos tributários que eu teria. Uhum. Então, é, sei lá, eu Tive um montante aí de recebimento de 50 mil, o teto do governo é 28 mil, eu não vou receber. Então, parece que eu ter me formalizado e ter declarado para o governo realmente tudo que eu ganhei foi prejudicial. Eu ter me formalizado foi prejudicial para mim. Uhum. Só que o que a gente esquece nesse sentido é que, pô, se eu ganhei esse dinheiro, por que eu não tive a educação de guardar 10% desse dinheiro para estar sendo o meu suporte agora? Uhum. Entendeu? Então, se eu ganhei mais do que a maioria, eu deveria ter pensado em um âmbito maior do que a maioria. Então, e outra coisa: como é que o governo mapeia tá? é, quais são as áreas que ele deve investir mais ou não? É uhum. aquilo: eu poderia estar tá conseguindo um recurso federal para montar uma associação de empreendedores, porque eu vejo que o empreendedorismo cresce no Brasil, porque eu tive um aumento de mês. Se a pessoa não está virando meio, o governo não tem como mapear isso, uhum. entendeu? Sim. Eu posso até pagar é, a minha aposentadoria e eu tô pagando de um imposto que tem a ver é, é, realmente com a minha esfera individual, mas eu não tô vendo total. Então o governo não sabe é, naquele autônomo que paga o imposto qual é o setor da economia, cultura, serviços, né? De modo geral, ele deve investir para que potencializa tudo isso. Uhum. Porque o cara tem formal. E aí, como é que eu faço esse mapeamento? Hoje, até mesmo no meu modelo de negócio, uma das coisas que eu mais tenho dificuldade, eu gosto muito de fazer excursão, mas eu acho que é uma coisa arriscada. Porque a maior parte das empresas que estão fazendo excursão, estão fazendo excursão distribuindo filipeta. Se eu não estou no bairro daquela mulher ou no cadastro dela para estar recebendo filipeta, eu não consigo ver qual é o preço que o meu concorrente está oferecendo, eu não consigo ver é, é, é, quanto é o custo que ele está fazendo, porque, poxa, se ele consegue um custo mais baixo do que eu, está existindo alguma coisa errada no meu modelo de especificação para poder estar tá, é, é, conseguindo chegar ao mesmo custo. É claro que tem coisas que não dá para comparar. meu ônibus é semileito, dele é convencional sem ar-condicionado. Aí a gente tem que parar para pensar qual é o meu modelo de negócio para seguir eu quero fazer uma excursão onde as pessoas vão ser tratadas como eu gostaria de ser tratada. Uhum. É, então eu vou manter esse padrão, esse nível. Mas o governo, não é só uma questão concorrente concorrente, concorrente. O governo também não consegue identificar essa senhora que entrega a pipeta e coloca todo mundo num ônibus, que provavelmente é pirata, é ilegal, então também não consegue fazer o registro desse ônibus até que aconteça alguma coisa errada esse dinheiro foi pago na mão, aquela senhora logo não passou por nenhuma conta de banco, não foi rastreado, o governo também não vai ter como, como é, saber desse negócio. Então, por que eu vou investir no turismo? Se o turismo não traz rentabilidade. Uhum. Ou, agora, no momento de dificuldade, por que eu vou socorrer alguém de turismo e não um hotel que eu sei que me paga o ISS? Uhum. Entendeu? Então, é. a, inform a informalidade ela é muito prejudicial tanto para o governo receber os impostos e os recursos é, relativos à formalização que existe, quanto também para ele repassar os recursos para negócios que precisam de um determinado é, capital é. de giro, investimento, né, que muitas vezes a gente tem essa dificuldade. E aí, falando um pouquinho do que a gente estava conversando antes, muitas vezes a linguagem da forma que isso é transmitida é o grande prejudicial. Sim. Eu não quero me formalizar porque é muito difícil. Eu é. não entendo nada do que o banco fala, do que o governo fala, do que é, a aceleradora está falando, ou a associação está falando, o que esse edital está falando. Eu tenho tanta dificuldade em receber essa linguagem para entender. Deixa eu continuar vendendo aqui as minhas coisas do jeitinho que eu faço sempre. Está dando certo. Sim, sim, sim. Você. você... E... Você sabe se a gente tem é, parâmetros sobre objetivos para dizer assim é mais difícil ser formal no Brasil do que em outros países? É mais ou menos a mesma coisa ou, ou é mais fácil? Como é que é? Olha, eu te falo que é muito mais difícil. É, hoje, com o MEI, com a forma de abrir empresa, a gente conseguiu reduzir a abertura de empresa para até uma semana. Uhum. Mas eu cheguei... A, assim que o Brits foi formado, Todos os países que a gente inclui agora, né? Brasil, China, Rússia, Índia, é, África do Sul. E o Brasil era o país mais moroso para a abertura de uma empresa. Quando é uma limitada, então demora bastante. tá? Uhum. É... Então, essa burocracia atrapalha muito na formalidade, sim. Na, na, na formalização, desculpa, de negócios uhum. informáticos. Existe uma outra questão também. É, que é a dificuldade de acesso a recursos e a capital. Uhum. A, a pessoa não tem uma educação financeira para guardar dinheiro a vida inteira, nem um plano de aposentadoria, nem para investir num negócio. E aí fica faltando esses recursos e dependendo de determinados segmentos, esses recursos são mais difíceis de atingir do que outros. Eu, a gente estava conversando sobre o meu caso, né, do turismo. Ah, eu abri lá um... um caderno de turismo e vi que existiam tantas linhas de crédito para o turismo. Oh, o melhor banco para buscar esse é esse. Só que quando eu fui abrir essa conta e quando eu fui ver essas linhas de crédito, ah não, a sua empresa precisa ter cinco anos porque turismo é negócio de risco. É um segmento que pode ser alterado por uma torre gêmeas, por um vulcão, por uma pandemia agora. Então... Eu não sabia, quando eu comecei a ter a ideia da minha empresa, que o meu segmento era um segmento de... Ninguém disse isso. Uhum. Quando eu vi a linguagem formal, eu achei, ah, não tem diferença de segmento para o outro, para ninguém linha de crédito. Uhum. Vai ser fácil. Eu vou pegar aquele meu tanto que é pouquinho, vou abrir uma empresa, vou fazer o um negócio girar, e aí consigo recursos para respirar, reinvestir, colocar outras ideias no papel, e aí eu descobri que não descobrir que dependendo do segmento que você escolhe exercer no empreendedorismo, os bancos podem ver esse negócio como de risco ou não e podem te negar crédito ou não, mesmo que exista uma linha de crédito pré-aprovada do governo para que isso chegue até você. Uhum. Então, é a gente está chegando a uma conclusão assim de que é quase um paradoxo. né? A gente... É, tem tem um dos sistemas jurídicos mais difíceis de se enquadrar e isso é, dificulta o governo gerenciar né toda a, os dados até conhecer o que que está em jogo o que que está acontecendo e ao mesmo tempo por essa dificuldade extra as as pessoas não não se formalizam, ficam, é, é, né? tentam adiar o máximo que podem formalizar suas iniciativas e isso perpetua essa situação, né? E, a, e aí a gente chega num ponto onde realmente é, é uma é uma arquitetura que favorece o subdesenvolvimento geral, né? Porque aí a gente vai ter um, um, um mercado dividido entre formais e informais. Os formais serão apenas as empresas maiores que têm condições de realmente contratar advogado, contador, é, pessoal espe especializado para é, administrar a parte jurídica da, da empresa, né? E outro lado, do outro lado a gente tem uma massa de pequenos negócios informais que, como você falou, não, não é, não sustentam da mesma maneira a máquina pública e etc e a gente cria uma uma uma situação meio distópica né uma coisa assim de é, nada nada acaba sendo como está escrito no papel eu acho que isso é uma coisa muito muito brasileira muito latino-americana né mas eu acho que brasileira em especial é, de, de a gente vive um, uma realidade onde, aí é que está a dificuldade de fazer negócio no Brasil, assim. É, o papel, tem muito, muitas coisas nas entrelinhas que o papel, que a nossa vã filosofia permite ver, né? Eu aprendi isso... O papel pesa. É, o papel pesa, nesse sentido. Sim, eu aprendi isso quando eu... É, quando eu estava no Rio eu conheci uma americana no, no período do, das Olimpíadas ela tem um evento que ela é, acompanha o calendário das Olimpíadas agora ela está até no Japão é, me convidou para ir para lá mas aí começou o Corona e tal eu não é, não não me animei assim não, não mas é uma coisa que eu percebi foi, é, negociando com, com ela que é, já nas primeiras reuniões que a gente desenvolveu, a primeira coisa que um americano faz é colocar um contrato, um NDA, né? o NDA que, é, que é um contrato de sigilo. E, e aí, é, quando eu olhei aquele contrato, aquela, aquele texto todo em inglês e tal, eu, eu fiquei meio apavorado, eu não sabia até que ponto o contrato é, servia ao interesse meu ou dela, não sabia que efetivamente entender qual informação, qual sigilo estava sendo protegido ali, o meu ou dela, e e aí eu preferi seguir as negociações ignorando esse, esse tipo de contrato, e mais adiante é que eu fui perceber como que na verdade esse tipo de, de contrato ele é praxis, né? Ele é ele é como se trabalha lá fora e como que nós brasileiros eu com a minha bagagem é, de formação eu ainda por, por uma questão cultural eu não tinha é, eu não tinha é, letra, eu não, era letrado suficiente eu não tinha assim influência suficiente para lidar com o um contrato naquela situação. E, e aí, isso me fez perceber, assim, como que é muito mais difícil do que parece um empresário estrangeiro vir e, e desenvolver negócios no Brasil. Porque a, a cultura brasileira, ela, ela não se limita ao papel, e o papel é só um elemento dentro de uma coisa muito mais complexa que, que é a nossa forma de interagir, né? Então, assim, parece que a gente é um país ocidental, como eles, como... América do Norte, como a Europa, mas aqui a, a coisa existe ainda também além do, do dessa aparência é, ocidental formal existe toda uma cultura invisível e uma linguagem é, vamos dizer é, extra oficial que que ela é extremamente é, é, é, é influente, né? Ela ela é, ela é decisiva nas nossas vidas, né? E e aí eu, eu percebi assim que a gente tem um, um, um problema complexo a, a, a adiante e que foi uma das coisas inclusive que me influenciou a, a levar adiante esse projeto né de uma associação virtual onde a gamificação pode ser uma solução para a questão da burocracia né e e aí eu acho que nesse momento a quarentena é, traz realmente um, a gente é um, um momento ideal para trazer essa questão à tona porque é, como criar a, a, as relações de confiança a, a, a credibilidade entre pessoas que não se viram pessoalmente não estão na mesma cidade não né, não, não tiveram experiências nada juntos ainda como construir isso e aí eu percebi é necessário uma entidade uma uma, uma figura que, que faça essa intermediação entre as partes e, e padronize a linguagem entre entre essas pessoas e aí é, a, a a ideia de uma metodologia baseada em jogos poderia ser essa essa solução né só que hum, eu, eu continuo percebendo que as pessoas têm uma espécie de uma é mais do que uma uma é mais do que uma questão prática é, existe uma questão de, de um, um, um, um uma, uma admiração não sei um, um apreço por estar informal por se sentir existe uma sensação de liberdade de né de é, de, de, de descompromisso não sei onde quando você está operando informalmente e que ela é um, uma armadilha porque você falou do, do setor do turismo, são tantos os riscos, e que às vezes você não está nem sabendo, né? E, e aí, quando você está informal, é, um, qualquer pequeno evento pode ser a sua falência. Né? Qualquer pequeno evento pode ser um problema jurídico, é, assim, estratosférico. Uma vez você me, me contou de um... <risos> Sabe uma coisa que eu acho engraçada, assim, e é por isso que eu estou rindo, que você está falando? Aqui, assim, das duas capitais que eu já conheci no Brasil, eu acho que Salvador e Rio de Janeiro são as mais informais. Né? E que levam isso, inclusive, como uma personificação do, da sua característica é, local. Uhum. Né? O baiano, muito descontraído, carioca também. né? Qual é, meu irmão? Não esquenta com isso, não. Só que aqui no Rio a gente tem um ditado que chama assim, vale o que está escrito baseada no jogo do bicho né uhum. a gente tem a origem do jogo do bicho aqui para manter o um zoológico depois isso foi levado futebol é um jogo que é ilegal é mas existe em cada esquina um bicheiro e isso foi uma coisa que eu estava refletindo outro dia eu preciso conversar com algum bicheiro porque agora existem as maquininhas como as maquininhas de cartão de crédito que sai o jogo da pessoa uhum. e, e antigamente a gente falava assim ah, eu quero jogar no número do talão então, estava era numerado para poder mostrar que realmente é válido, é daquele bicheiro. Então, como é que uma cidade que cresceu na cultura do vale o que está escrito está <risos> baseada é, na falta de contratos e de, de contratos trazerem tantos temores? né? Como você mesmo estava começando a falar, deu já ter tido dificuldades de seguir certos é, é, negócios à frente porque eu tive medo do contrato que foi proposto. Uhum. Se lá na frente um, um, alguma coisa desse errado, não teria como suprir aquele contrato e aquilo ali poderia gerar minha falência. Então, é, é depois disso, dessa vivência eu fui descobrindo que existiam empresas seguradoras de responsabilidade civil, e se eu passasse por algum processo, alguma dificuldade, aquilo que eu pagaria de seguro. É, olha como as coisas vão se movimentando, né? Mas por isso o tempo inteiro que você está falando, é, é, eu tô rindo, porque eu tô nessa contradição, mais uma vez. Uhum. É algo ilegal, é algo informal, é algo que está vinculado ao carnaval, essa história do jogo do bicho, né? Os bicheiros eram grandes proprietários da escola de samba. Hoje o carnaval carioca encontra dificuldades no seu crescimento justamente por estar associando, tendo a sua imagem associada a esses contraventores, que é um negócio que rende bilhões dentro da sua informalidade. É, e, e mesmo assim é uma das máximas do contrato, né? vale o que está escrito, você assinou, você tem a ciência. É, esse ano, é, eu não sei se a maioria das pessoas sabem disso, mas existia uma empresa chinesa que queria investir numa questão é, de tecnologia, iluminação, numa escola de samba, mas foi tão difícil eles negociarem com esses bicheiros e com essa informalidade que existe na escola de samba que eles decidiram é, patrocinar uma escola de samba em São Paulo, que lá fizeram um contrato, uhum. e isso é impressionante. Em uhum. São Paulo, pode ser escola de samba, pode ser um bloco de carnaval, pode ser a torcida organizada de um time, pode ser, qualquer, pode ser uma multinacional, pode ser uma empresa que você está querendo criar franquias, todas elas vão ter processos. Então, é, é, eu é, e uma coisa eu aprendi é, ao fazer graduação, que toda ideia que eu tenho tem que botar no papel. E aí eu gosto muito da, da questão da jogada, do tabuleiro, e da questão de você pensar ludicamente o teu negócio para poder fazer essa mobilidade, porque enquanto a gente não põe no papel, esse sonho não consegue ser entendido por outra pessoa. Uhum. A outra pessoa olha e consegue fazer a crítica, e você consegue fazer mudanças. Aquilo ali passa uma maior seriedade para aquelas pessoas, é, porque está vendo você formalizando aquilo, tangibilizando aquilo de alguma forma. E também vai criar um processo dentro da sua empresa. Processos são muito importantes, principalmente para quem escaluna, é, é, quer fazer um escalonamento de crescimento. Porque eu vou contratar outras pessoas, elas precisam saber como a empresa funciona. Enquanto eu estou só com dois funcionários, muito fácil contar isso para dois. Quando a empresa cresce para 200 funcionários, é eu recomendo as pessoas assistirem ao filme O Estagiário, esse filme é fantástico na questão do empreendedorismo entre conflito pessoa jurídica e pessoa física, é, e tem um deliro, né, tem aquela menina que fez o Diário da Princesa, esqueci o nome dela, uma atriz super famosa, mas mostra esses conflitos diários, mas mesmo assim, aquela gana, aquela missão, fez com que ela continuasse dentro do sonho, mesmo ela não tendo percebido a necessidade de fazer processos para todos os âmbitos da sua empresa. Uhum. É, a, a experiência e a maturidade do atleta do, do, do, do, do Deniro vai mudar essa essa essa imagem né? e a forma também que ela escalonava a sua empresa, ela vai conseguir melhor separar a sua pessoa física da sua pessoa jurídica. É bem interessante como a criatividade da juventude e a experiência da maturidade eles se, fundam, se fundem para um negócio melhor. E aí só para fechar aqui tudo isso que a gente estava falando sobre uma coisa que você colocou lá no início da tua fala é a dificuldade de criar um elo de confiança né, dentro de um âmbito virtual. Cara, não tem nada mais escrito do que o um âmbito virtual. Porque eu simplesmente, é porque hoje a gente não vê a divulgação, a não ser quando acontece um grande escândalo com o famoso, de toda a segurança de internet que nós temos. Uhum. Você já para para pensar que se você me prometeu alguma coisa e não cumprir, desapareceu, eu consigo achar pelo e-mail que você me enviou, e ID da máquina que você enviou e consigo te localizar com isso? Uhum. Entendeu? E mal ou bem, tudo que a gente faz na internet está registrado em algum lugar. Está uhum. no histórico, tá, é, a gente consegue resgatar isso. São raras as coisas que a gente não consegue resgatar na internet. É, até alguns programas de ficção científica, né, algo mais sério, falam. Ah, o Snapchat diz que é 24 horas, mas olha lá como a gente consegue recuperar isso. Olha lá como, acionando na justiça, esses caras passam a nossa informação. Uhum. É, na hora de se criar informações de educação online, o Google teve que ter esse cuidado, porque o Google é a maior do mundo, tem informação uhum. de todo mundo. Você está na internet, você tem um perfil no Facebook, você vai ter seus dados compartilhados com o mundo. Uhum. É, então, tudo que você faz está registrado. Uhum. Talvez a gente não tenha um registro formal escrito, mas está computado por dados, por imagens, por falas. Quantas e quantas empresas já demitiram funcionário, porque o funcionário disse que ia estar em casa é, porque a avó morreu, e posta a foto do churrasco que foi. Uhum. Entendeu? Uhum. Aí tudo, se esquece. Eu mesmo já tive um caso desse, de uma pessoa de uma empresa concorrente querer copiar um turno meu, o cara me enviar um e-mail, é, falando que quer ser meu funcionário, quer trabalhar comigo e que gosta muito da minha proposta especificamente desse, desse, desse passeio, acha que tem um perfil para ser um guia daquele passeio, eu não pensei duas vezes. Eu fui lá no Facebook do cara, eu olhei o perfil dele e ele estava anunciando que em breve ele iria inaugurar o um roteiro X que era aquele que ele estava me pedindo para ser treinado. Hum, uhum. Desculpa, idiota. está lá uhum. registrado, né? Uhum. É, eu, é óbvio que a, a vontade que eu tinha era de ligar para ele, cara, eu sou um idiota, mas eu não podia fazer isso, porque tem um uhum. lado pessoa jurídica e eu mandei um e-mail, olha, seus dados estão computados nos bancos, no, no, criei um e-mail uhum. de recursos humanos, uma, uhum. e falei, seus dados estão computados nos nossos registros, assim que tiver uma oportunidade, você será contactado. Talvez ele tenha achado a resposta suficiente. A partir daí eu passei a bloquear ele em todas as minhas redes sociais para que ele não tivesse acesso né, à informação da minha empresa pelas redes sociais. E tive uma pessoa, um funcionário meu, que ele não sabia quem era, que trabalhava internamente no meu escritório, diariamente entrando no perfil dele do Facebook para acompanhar o que ele estava falando. Uhum então então assim nesse momento a, a digitalização da nossa vida pode ser uma oportunidade para a gente achar a solução para essa para esse drama brasileiro vamos dizer né que é justamente assim a gente tem um jogo a gente joga um jogo onde as regras são todas contra a gente né? se, se a gente pegar e falar a real da coisa é essa né as regras são feitas por pessoas poderosas que têm dinheiro para pagar advogado, para pagar contador e para manter as regras difíceis para as pessoas que não são poderosas, para elas nunca chegarem a esse ponto. Então, assim, falando honestamente, é essa a realidade que a gente precisa lidar e eu acho que isso tem é, muito, muita relação com todas as desigualdades que o Brasil tem, etc. Mas... Eu acho que aí existe um problema ainda mais profundo que, que essa realidade injusta, etc., que é o, talvez o problema mais difícil de entender, que é a, a, a nossa questão, a nossa identificação existencial com essa cultura da informalidade, né? Que eu, eu apelidei de informalice, né? Que é assim, é a, a mania de ser informal como uma uma primeira opção na vida, né? Ou como uma, uma coisa assim, se eu não for, se eu deixar de ser informal, eu é, eu não sei mais quem eu sou, né? Eu, eu acompanhei uma coisa é, nos últimos anos, inclusive, que, que foi mais um caso brilhante dessa desse, desse estudo antropológico, que foi parece as tentativas que o, o PCC, né? O, o crime organizado de São Paulo, que vamos dizer de São é Paulo... <risos> Tentou... Eu acho isso muito louco. Foi uma história, essa história é para virar filme, talvez, né? Mas tentou é, expandir suas operações para o Rio e trazer um pouco das tecnologias organizadas de crime que eles desenvolveram. Na verdade, já virou um documentário, tá? Ah, é? Tem um tem um documentário no Netflix chamado Guerras do Brasil com Doc, que ah, é a não. última guerra da e que trata é justamente essa questão do PCC e o tráfico do Rio de Janeiro. Uhum. E isso é uma outra questão que não é novidade. É, pare e pensa que o crime organizado do Rio surgiu aqui da forma que é, é baseado no contato, lá na década de 70, que é, prisioneiros políticos tiveram com esses criminosos comuns. Uhum. Então, esses comandos vermelhos, né, a origem do comando vermelho também, tem que sobre isso tá mostrando essa questão, né? Não, vamos nos ajudar, vamos fazer um protecionismo aqui baseado num discurso de apropriação. Então, é, é, é e isso, se já imaginou se fosse o contrário, se o tráfico instalasse câmeras em todas as comunidades para poder ver, eu não preciso mais do avião, eu não preciso mais do olheiro, porque eu tenho uma câmera escondida dentro do buraco de um tijolo de uma casa que está me dizendo exatamente por onde a polícia está se movimentando, então eu posso estar tá fazendo esse deslocamento das peças. Uhum. Ninguém nunca vai ser preso. Né? Uhum. Então, é, é, é, isso é muito louco, porque você, em qualquer esfera, inclusive do tráfico, né, inclusive esferas criminais, você botar um pouco de formalidade, você uhum. aumenta o seu controle de tal forma é, impressionante e é. aí esse teu controle pode estar na palma da mão um aplicativo que você carrega no celular é. é então assim moral da história o, o, o crime organizado de São Paulo tentou trazer algumas tecnologias de organização do crime para o Rio porque no Rio ainda existem comunidades favelas onde existe o, o tráfico ostensivo esse que que o, o bandido usa uma metralhadora um rifle uma coisa assim né que fica lá realmente é meio que garantindo um, um, estado, um, né, um, um estado paralelo, ali, uma, uma coisa meio análoga a uma guerrilha, ali, como acontece na Colômbia. E, e por que, que se tentou trazer isso para o Rio de Janeiro? Porque é muito mais econômico, é muito mais barato esse tipo de... o, o tipo é, paulista de, de crime organizado, que é que é mais assim como é no, no primeiro mundo né nos, nos países desenvolvidos muito mais silencioso muito, muito menos perseguido sim que é que é simplesmente assim é, ele não ele não tem um ponto fixo né a boca não tem um ponto fixo não tem esse tipo de, de lógica e então assim você é, economiza em armamento economiza até recurso humano né porque são menos mortes são menos violência mesmo mas é, parece que é, no, no Rio, é, especial acho que a Rocinha, é, que, que foi o objeto da disputa, é, a, a resistência a se formalizar e a, a assumir um, uma forma mais racional de crime é, é, é algo que é, transcende a nossa capacidade racional de explicação, até o ponto que o PCC desistiu de de levar essas tecnologias para o Rio de Janeiro, porque eu vi que o problema era muito mais profundo do que uma questão simplesmente é, modo de organização. Eu acho que é uma questão é, identitária, é uma coisa assim, é a personalidade que está em jogo. Tipo assim, é a, a questão do, por mais que São Paulo ultrapassou o Rio, é, que, que, que né assim, é, a, agora o carnaval de São Paulo está tá bombando mais que do Rio, mas é, existe algo na identidade, até do, do tanto do carioca criminoso ou, ou é, legalista que seja, de não se adequar ao, ao jeito paulista, nem morto, né nem só. Então, assim. É, é, eu, quando volto de São Paulo, eu brinco que eu volto muito mal acostumada. Né? É. É, porque os ônibus não fecham cruzamento, se o, mesmo o sinal aberto, ele vendo que não tem espaço para ele estar depois daquele cruzamento, ele fica aguardando aqui no rio não está no amarelo o cara vai parar no porque ele tem que pegar aquela oportunidade de andar mais um pouquinho é, em São Paulo não preciso estar tá implorando para ter um guardanapo na minha mesa ele já está lá, uhum. Uhum. então o garçom muitas vezes, só de eu levantar a cabeça o garçom já vem na minha direção porque ele sabe que ele está ali para prestar um serviço aqui no rio o garçom tá batendo papo com cara do bar e, e, e, e é muito engraçado que eu conheço vários cariocas que falam muito mal de São Paulo, falando que isso aqui no Rio que é bom, uhum. né? essa formalidade de São Paulo é ruim, sem nunca terem experimentado a formalidade de São Paulo na prestação de serviço. Uhum. O cara nunca vivenciou, ele nunca foi a São Paulo vivenciar aquilo. É sempre o mesmo papinho, porque São Paulo não tem praia. Beleza, eu com essa minha cor adoro praia, mas não posso ficar exposta. Eu prefiro ir para dentro de um museu, ficar três horas lá dentro. Uhum. Então, hoje, em São Paulo, tem uma oferta, uhum. sim, adoidada. Então, é, é, hum, existe realmente uma grande falha dessas rixas inter, é, estaduais que não deveriam acontecer, a gente tinha que aprender com o nosso vizinho com a melhor forma, como eles estão aprendendo a formalizar a criatividade, a alegria e a informalidade da gente. E, e a gente aprenderia mais se a gente tivesse a cabeça um pouco mais aberta em relação a isso. Se fosse menos erro e fosse mais razão. É, com certeza. Bom, então assim, isso tudo somado traz pra gente uma... Percepção. Rodrigo, cadê você? Eu tô... Tá sumindo, só tô vendo teu olho. É. Eu tô é, ajustando o computador porque começou a bater um sol em cima dele. É... Eu acho que tudo isso somado mostra para gente que realmente é, é, é mais do que uma questão prática, a questão da informalidade, é uma é uma espécie de identidade nacional para para muitas regiões do Brasil, uma identidade local. Né? Talvez São Paulo, Brasília, alguns estados assim escapem um pouco dessa cultura, mas é, no nível nacional a gente tem que reconhecer que, que isso é parte da nossa do nosso jeito de ser, né? E talvez encontrar uma forma, como você citou, de fazer como São Paulo conseguiu fazer assim, conseguir encontrar a mistura perfeita que fez é, com que esse ano, num um evento é, fora do padrão, o Carnaval de São Paulo tivesse atraído mais turistas que o Carnaval Carioca, né? E eu acho que a... a ah, ah, ah, o, o transporte que a gente poderia fazer dessa inteligência, nessa dessa desse, desse equilíbrio perfeito, seria como é, criar uma uma outra burocracia, uma burocracia específica para esse ambiente virtual e que é, expressasse a nossa identidade, a nossa, a nossa personalidade de uma maneira... É, formal no sentido de, de ter esse registro, como você falou, que a internet tem, guarda, a internet nunca esquece, né? mas é, mantendo um pouco dessa descontração, dessa, dessa, é, dessa personalidade leve, lúdica, né? e aí eu acho que essa é a resposta que, que, que eu já consegui encontrar, a gente precisa de uma ludocracia, né? que é o quê? é a burocracia com essa linguagem, que é uma linguagem moderna da, da administração, né? há, há 50 anos não existia o post-it, então não podia existir uma ludocracia agora, que o post-it existe, que ele pode, ele pode é, funcionar como uma peça dentro do jogo burocrático, né? uma, uma mini burocracia, a gente pode é, finalmente encontrar a forma brasileira de ser organizado sem ser chato. <risos> Sem ser quadrado, né? Você sabe como surgiu o post Você é... sabe como surgiu o post Algumas histórias eu sei, mas eu quero saber como que, como que você conta. É, bom, é, o que a gente tem aí de, de, de conhecimento, né? Eu recebi essa informação numa palestra de empreendedorismo, é... Porque muita gente estava questionando isso lá em 2010, por que tanta preocupação em milhões de post its coloridos? E um consultor contou para a gente que o post it foi uma ideia que deu errado. Uhum. Então, é só para a gente começar a parar, para pensar que toda ideia é aproveitável. Né? É. E, se não me engano, a 3M queria fazer uma cola tão boa quanto o super bom de fazer a grande concorrência. Só que eles acabaram gerando uma cola que não colava nada. Uhum. E uma secretária, no meio de uma reunião, faz essa sugestão de usar para esses papéis que destacassem fácil para ela anotar os recados e retirar cumprimento de tarefa e assim surgiu o post-it. É, e a partir daí, né a, a gente tem sido uma ideia que deu errado que acabou dando muito certo, eu acho que, que hoje as pessoas compram mais post-it do que Superbomber, é, você tem uma, uma, uma mudança de visão da empresa que passou a estimular é, qualquer tipo de ideia dentro dela. Então, veio tipo uma caixa de sugestão, mas uma caixa de ideia, que todo mundo poderia dar qualquer ideia, essas ideias existiriam, uma tentativa de implantá-las, os funcionários seriam remunerados, por isso, se desse certo, ganhariam uma participação no lucro, Porque né? uma secretária não tinha nada a ver com a criação e acabou trazendo aí essa solução para o bullshit. Realmente, eu era uma pessoa que tinha muito preconceito com o bullshit, porém, é... Eu rompi com esse preconceito depois que eu fiz um curso de Kanban. É, fiz também um programa chamado Odisseia, que é muito legal, da Luciana Carneiro e, e da Érica também. Ela, uma era profissional de recursos humanos, a outra era psicóloga e eles juntaram isso para dar consultorias empresariais. É, na verdade, a psicóloga era psicóloga de casais, então ela passou a intermediar a relação dos sócios, que é um casamento. E, então, eu passei a olhar para o post-it realmente como uma coisa que facilita a minha vida. Até porque, é, como eu tenho a disflexia, o Polchit me ajuda muito nessa questão de organização de cor para eu criar estruturas do que é prioridade, do que não é, é do que é financeiro, do que é em, em que momento está existindo a ligação desse ponto, porque nesse, nessa nova implantação, quais, como é que eu consigo os recursos para implantar e. Quais são os recursos que vão ser gerados? É, a questão da precificação também, como ensinou o Guilherme Lito lá atrás. né? O lucro é a espuma do chope. Uhum. E todo chope, dependendo de como ele é tirado, ele tem mais colarinho ou menos colarinho. Uhum. Então, o que que você quer colocar como identidade da sua chopeira? Tá? Um chope bem servido, muito gelado, onde ele pode ter pouco ou muito colarinho? Ou a marca ser pouco colarinho, mais o cliente sempre sai satisfeito porque tem grandes quantidades de shope ou atrair um grupo que gosta da espuma que gosta daquela daquela estética e paga por isso né uhum. então é, é, é, é bem interessante que o bolchete passou a me ajudar a visualizar a distância que é uma coisa até que a gente comentou o jogador que está na linha do tabuleiro de xadrez ele tem uma visão do jogo eu que estou assistindo em pé, eu tenho outra completamente diferente. É. Uhum. Então, quando eu só escrevia as minhas ideias no papel, eu só tinha um plano de visão. A partir do momento que eu passei a colocar um post-it na parede, às vezes eu paro para olhar toda aquela minha organização de pontos diferentes da sala. É. E acabo enxergando alguma outra coisa. É, então, é genial. genial isso. É, outra coisa, Priscila, que você comentou, e que eu acho que ela é um dos uma das, dos elementos-chave dessa análise, que você falou que as duas capitais que você... duas cidades que você já trabalhou, se não me engano, Rio e Salvador, né? E que são talvez as cidades mais informais do Brasil. E aí eu, pensando assim, eu lembrei rapidamente, cara, que engraçado, são foram duas capitais, né? duas capitais do, do país, do num né? né? certo pa período, né? E é, as duas foram capitais do país no período imperial, né? no período da monarquia. Então, é, uma, uma coisa curiosa que tem aí é que eu cresci em Brasília, que é a terceira capital, e é a única que, que surgiu dentro de uma república, né? surgiu republicana mesmo. Então, assim... A, a, a cultura que eu é, respirei é, na, na minha juventude em Brasília era uma cultura burocrática por, por natureza, por essência. O, o, Brasília assim, a coisa do concurseiro é uma, uma cultura popular é, é, o, em Brasília e a linguagem das pessoas já é mais formal, já é mais jurídica, os comportamentos também, e uma coisa que eu, que eu analiso assim, sobre essa cultura, esse paradoxo de você ser uma capital imperial, onde, onde é, a cultura informal acaba prevalecendo, sobre a cultura formal, é uma, uma coisa curiosa de, de a gente ver como que, é, onde você tem uma estrutura de poder mais centralizada, você cria como reação ali um, uma uma resposta mais é, rebelde por natureza assim quase como uma anarquia uma anarquia que, que é como se é, os cariocas algumas regiões algumas comunidades cariocas fossem anarquistas sem saber eles eles são tipo militantes anarquistas sem nem saber o que é anarquia sem assim, nunca ter ouvido falar disso assim mas simplesmente pela ela pela rebeldia em se formalizar em aderir a essa ordem formal estruturada, né, e hierarquizada principalmente, é uma coisa que eu acho assim isso é um ponto que legitima essa essa cultura informal, num certo sentido, porque é evidente que todas as regras e essas leis são injustas e favorecem aos mais poderosos e, e então assim você resistir a isso é uma, uma certa de certa forma um ato de vamos dizer assim um ato libertário, né? Agora, é, em certos momentos essa rebeldia é uma teimosia um pouco infantil, né? Uma coisa meio adolescente e que te, nos impede de, de sermos adultos no, no plano internacional. E a gente está vendo o Brasil aí, né? Desrespeitando convenções, organismos internacionais, essas coisas assim de uma maneira realmente como se a gente fosse um país que não que não não, não cresceu. Anárquico. É anárquico. É, e que não, que não não cresceu o suficiente para entender que a gente tem acordos internacionais que tem que é, cumprir, né? e que se não respeita isso, paga um preço e tal. Então, eu acho que isso tem uma coisa muito em comum também com é, a política como ela é na, na Europa Ibérica. Ali né, em, em naquela região, agora a Catalunha, né, que tentou a independência lá na, na Espanha, eu sei que a região é onde tem historicamente esses grupos anarquistas espanhóis, etc., ao mesmo tempo que a Espanha é uma monarquia até hoje, né? Tinha um rei aí que estava envolvido em alguns escândalos e tal. E... Então eu fico com uma, uma impressão de que nós, é, ibero-americanos, nós vivemos um paradoxo de sermos é, anarcomonarquistas. A gente, ao mesmo tempo... Eu acho até que o governo Bolsonaro é um ótimo exemplo disso, assim, né? De, é, é, o, o Bolsonaro, ele, ele é tão ele é tão é, assim, robesiano nesse sentido clássico, né? Da coisa, de centralizar o poder nele, agora tá aí brigando com ministro. Com, é, ele é tão robesiano nesse sentido que ele é um anarquista. Porque ele cria Cara, uma situação... Ele fez uma crítica à rainha da Inglaterra que, desculpa, ele está sendo a rainha da Inglaterra. Sim, claro. não era para ele ter esse papel ele fez essa crítica e ele virou a crítica que ele fez Sim. porque a gente está né, o ministro da saúde está seguindo as ordens da organização mundial da saúde desrespeitando a legitimidade do poder dele, Isso, então porque... ele está com esse papel midiático só, né? alguém espera o pronunciamento dele, seja para assistir e apoiar ou seja para bater panela mas é literalmente um pronunciamento ponto então, isso é bem claro, bem contraditório e prejudica a nossa imagem na nossa política internacional. Isso foi uma coisa, o meu voto não foi no Bolsonaro, né? é, as pessoas que eu questionava que o votado no Bolsonaro, muitas delas simplesmente falavam ah, para tirar o partido e outras falavam assim, ele tem um plano de governo, uma política interna muito boa. Aí eu falei assim, tá, mas a Política externa dele não existe. Ele não tem uma proposta diplomática, ele não tem... Ah, mas isso não me preocupa. Uhum. Então, quando chega, chega num momento desse, a gente tem uma crise mundial, ele não tem uma estrutura de uma política externa, né, tendo filhinho, fazendo birrinha, com países que são importantes, tanto uhum. no consumo quanto na venda de risco do Brasil, é? É, é desculpa, é ter uma uma inteligência emocional desse tamanho, um, um super-ego que chega à beira da burrice, mas não está utilizando a razão, não tem empatia com o outro, não, não, não percebe que não é uma briga de comadre de vizinha. Sim. Eu tenho uma amiga que falou assim, ah, mas eu faço isso também, que tem o um presidente da República a fazer? Desculpa, você é quem na fila do Pão? e ele é o presidente da república. Sim, Existe sim. um papel, uma imagem inerente ao meu cargo, que ele precisa estar é, tá respeitando, né uma formalidade que ele não está respeitando, essa formalidade, esse decoro, que é uma coisa que se questiona desde o início. Então, assim, a, a, o que eu acho interessante, só para a gente sair desse, desse plano político, que eu acho que também não é muito a nossa praia aqui, a nossa praia é empreendedorismo, eu queria te lançar uma proposta da gente fazer uma enquete de quem está assistindo esse vídeo uhum. falar o lugar que mora, o estado, a cidade e se lá ele também percebe essa cultura de informalidade. Eu acredito uhum. que se a gente alcançar pessoas pessoas que moram em estados do sul do país tal, né, ou moram em Brasília, a gente vai estar tá vendo uma formalidade mais presente. Uhum. Eu acredito que pessoas que moram mais no nordeste vão estar tá aí com uma informalidade isso é uma coisa interessante para a gente observar, que as últimas estatísticas que eu vi em relação à criação de aplicativo, é, a gente tinha uma grande concentração, acho que 64% dos aplicativos criados no país eram no Sudeste. Uhum. No Nordeste inteiro, somente 5% dos aplicativos eram criados lá. Porém, quando houve uma premiação de aplicativo, o aplicativo premiado com o aplicativo de Recife. Uhum. Então, a gente vê essa questão da informalidade trazendo a questão criativa. É. Então, de repente a gente podia lançar aqui, o pessoal colocar nos comentários, é, a gente começar a ter um diálogo até para a gente poder ver próximos temas, Sim. e de repente satisfazer respostas que tenham mais ações regionais, colocar essa enquete aí, aí o seu estado é informal ou é formal? O que você enxerga disso, desse papo? É, é uma ótima ideia. Então... É... A gente vai continuar essa conversa aí nos próximos dias. O nosso contadorzinho aqui já passou de uma hora, Priscila, é, é, esse, esse papo, a gente está combinando de tentar é, encurtar um pouco, né? às vezes é difícil. Então, é, sobre, sobre essa questão no geral, eu, eu assim, só para fechar, eu acredito que talvez esse seja o, o momento da nossa economia, da nossa administração, é, da nossa política também, contemplar essa contradição é, curiosa que a gente vê nesses, nos, nos países como nós, latinos, né, de, de é, paradoxalmente oscilar entre esses dois extremos. Né, tanto um autoritarismo extremo, né, de, de fascismo, ditadura, que não é algo é, próprio do Brasil, se teve isso na Itália, na Espanha, em Portugal, teve na América Latina como um todo e ao mesmo tempo essa rebelião né com, com, com toda a ordem racional das coisas que são assim dois extremos curiosos onde onde a gente oscila e, e que eu é, observo com curiosidade é, fenômenos como esse governo né que que assim apesar de, de ter um discurso autoritário e fascista o o Bolsonaro seria um dos maiores anarquistas do país até porque ele foi expulso do exército, não foi? É, por, por o quê? Por quebrar a hierarquia, por, né? Por é, ameaçar algo. Inclusive, houveram ou, é, anarquistas históricos que tiveram é, estratégia exatamente como a que levou ele a ser expulso, né? De é, botar bomba, terrorismo e tal. Houveram anarquistas terroristas na história. A Primeira Guerra Mundial tem aí essa, esse registro, né? Da, de como começou a Primeira Guerra. E, e eu acho que talvez esse momento histórico que a gente está vivendo seja um ponto onde essas curvas elas se encontram e se e se invertem de alguma forma assim ou seja quem sabe daqui para frente o exemplo que se deu do carnaval de São Paulo esse ano ter batido Rio de Janeiro quem sabe é esse ano seja o ano onde a gente vai pela primeira vez é, exercer um, um anarquismo é racional um anarquismo mais civilizado mais organizado mas ao mesmo tempo né é, é estruturado organizado lógico graças à tecnologia graças a essas conexões em rede que a gente está podendo tecer e e, e, a, e a essa nova circunstância onde a gente não vai poder encontrar olho no olho para assinar contrato tão cedo etc a gente precisa então de uma forma que seja transmídia, de, de criar esses acordos de criar é, contratos e de manter é, esses vínculos entre os atores né vivos e talvez seja seja esse experimento que a gente está começando seja um, um um experimento aí que traz que traga respostas para gente né vamos ver o que que vem aí e é, espero que quem está acompanhando a gente de alguma forma Tente participar, seja como ela disse, participando, trazendo seu ponto de vista do Estado, seja é, procurando é, aplicar essas ferramentas que a gente está apresentando aqui, né? E participando da nossa rede, vindo trazer também é, seu ponto de vista, somando essa conversa né, com mais uma, uma voz. Então, muito obrigado, Priscila. Muito obrigado, Eu que agradeço, você. Rodrigo, a oportunidade de estar falando aqui sempre com você. Muito obrigado quem está acompanhando. É aí, o pessoal, todo mundo que é da rede da Priscila e da rede que já está seguindo a gente. Então, a gente volta aí em breve. Um abraço. Fui.